Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite e este é o Isso Não Cai Na Prova. Isso não cai na prova. Oh yeah! Hoje eu decidi trazer um conteúdo, talvez um pouco diferente, não sei mas que eu percebo que algumas pessoas ainda confundem que está bastante em alta, que é sobre, sobre refugiados. Né? É, eu não vou aqui questionar sobre a quantidade de refugiados, mas eu vou deixar com certeza a, na descrição, vou colocar lá no Facebook, um documento né, da Agência Nacional, Agência da ONU, na verdade, para refugiados, com todas essas informações, onde estão os, o maior número de refugiados, que apesar da gente achar que é na Europa, existe sim um número muito alto na Europa, mas existe um número muito grande também na África. Né? É, a América, por exemplo, a América Latina não sofre tanto quanto com o número de refugiados. Aqui o número, especialmente na América Latina, é bem pequeno se comparado, e aí todos esses números eu vou deixar para vocês olharem nesse documento. Né? Eu não vou tratar especificamente desses números, mas para que nós possamos ter uma noção dos conceitos gerais, dos termos gerais é, que são muitas vezes utilizados e a gente não entende muito bem a diferença entre eles. O primeiro termo que é importante a gente saber de diferente, de distinguir o que é que significa, é migrante e refugiado. Uma pessoa, basicamente, a diferença... Entre o migan, migrante, né? a pessoa que vai migrar, ela migra porque ela tem algum interesse, ela não é obrigada a sair do país dela e se ela precisar ficar, também é tranquilo. Uma situação de um refugiado, comumente ele tem que sair do seu país de origem porque ele foi pressionado a fazer isso, ou por uma situação de violência generalizada, ou de um conflito armado, algo que não permita a continuidade dele ali. E aí, por isso, ele é meio que obrigado a deixar o seu país de origem. Mas nós temos diferença com relação aos conceitos. Por exemplo, o refugiado é essa pessoa né, que se deslocou de um ponto a outro. Mas existem os solicitantes de refúgio, né, o que fez a solicitação de refúgio. O que seria essa solicitação de refúgio? É, que às vezes a gente ouve muito também no, no, no jornal, nos jornais, falando sobre quantas pessoas já fizeram essa solicitação. São os refugiados que pediram né, algum tipo de ajuda, algum tipo de registro para se regulamentar no país onde eles estavam. E aí, tem outros termos que eu vou explicar, que eles não são tão comuns, mas que também fazem parte desse contexto, que é ser um refugiado. Deslocados internos, por exemplo são aqueles que estão dentro, de, dentro do próprio país, não precisaram sair do seu país de origem, mas tiveram que ser deslocados, por exemplo, numa situação de uma catástrofe. Né, que seja natural ou não, né, de algum tipo de violência, ou no estado, ou numa cidade, mas que essas pessoas precisam ser deslocadas da região onde elas estão para outras regiões, mas dentro do mesmo país. Aí a gente não chama essas pessoas de refugiados. O termo correto para é, designar essas pessoas são os deslocados, certo? Mas esses deslocados eles estão dentro do mesmo país, beleza? retornados. Então você tem o deslocado, os deslocados internos que estão lá dentro e tem os que são as pessoas que estão dentro do país e os retornados, que são pessoas que foram refugiadas, né, tiveram que sair, mas já estão de volta ao seu país de origem, tá? Então, simples assim. Retornado seria esse segundo termo. Dentre esses refugiados, nós temos também o que nós classificamos como apátridas, que são pessoas que estão sem uma nacionalidade definida. Existem alguns motivos para isso acontecer. Às vezes, a legislação é, nacional não legitima a presença daquele, daquelas pessoas, e aí por isso elas acabam perdendo essa nacionalidade. Ou por algum conflito dentro do próprio país, às vezes por algum não reconhecimento, então uma coisa, alguma coisa legal que não tenha funcionado e essa pessoa acabou perdendo ou não tendo a sua nacionalidade registrada. E aí a gente chama essa pessoa de apátrida. Eu vou pontuar aqui para vocês algumas das soluções que são consideradas as soluções mais duradouras. A maioria das pessoas que não entende muito bem sobre refugiados, acham que essas pessoas se deslocam porque estão procurando emprego, como se elas fossem migrantes mesmo, né? Ah, eu vou procurar uma oportunidade de emprego melhor, eu vou para lá porque lá tem mais propostas. E aí, normalmente, as pessoas do país, né, que... que este refugiado chegou, não seu país de origem, mas o, o país onde ele chegou, é, acabam achando que esses refugiados vão vir tirar os empregos das pessoas e blá blá blá blá blá. Mas é importante a gente saber que existem algumas soluções, né? Que a ONU promove, que na verdade é a CENUR, o nome da agência, né? De, de da ONU para refugiados, que promo ações que ela promove para resolver alguns desses conflitos, né? A principal delas, apesar das pessoas não saberem disso, é a repatri é repatriação voluntária, né, que é quando a própria pessoa volta para o seu local de origem. Então, ela não é que ela foge, ela sai do lugar de origem dela por esses motivos que eu falei no começo do vídeo, mas ela não tem a intenção, na maioria das vezes, na maioria dos casos, esses refugiados não têm a intenção de ficar nesse novo país. Né? Eles pedem apenas um apoio, uma segurança desse país né? durante esse período que ele não pode ficar lá no país de origem dele, mas ele não pode ficar não porque ele não quer ficar, ele não pode porque não tem condição dele ficar, porque é uma situação que ele não tem como sobreviver naquele país. Então, na maioria das vezes, eles escolhem, eles, eles acabam voltando para o seu país de origem. Sim, ao final de um processo de violência, ou enfim, uma situação que tenha, um conflito que tenha sido resolvido, a maioria deles acaba retornando ao país de origem. Existem mais duas soluções que são consideradas soluções duradouras: a integração local, quando o refugiado não tem como voltar para o seu país de origem e aí, como ele não consegue voltar aqui enquanto ele está, estou colocando aqui, mas no país onde ele está, né? Onde ele está, ele acaba tendo alguns direitos. Né, que ele vai conquistando aos poucos, então direito social, direito jurídico, porque ele passa a viver nesse lugar, né? Até, muitas vezes a trabalhar nesse lugar, ou a estudar nesse local. Então, a, a, há sim essa responsabilidade do Estado que está atendendo a esse refugiado garantir esses direitos. E a gente chama isso de integração local, né? que é você integrar essa pessoa ao local onde ela está refugiada. E a última solução é a solução de reassentamento, quando esse refugiado não pode voltar para o país de origem, né? não pode fazer a repatriação voluntária, não pode é, ficar no país onde ele foi refugiado e aí é pensado um terceiro país para essa pessoa poder se deslocar. É talvez a mais difícil das soluções, assim, a, a que menos é tomada, mas é uma possibilidade também. Ele não pode ficar nos dois primeiros, procura-se um terceiro estado e quem faz isso não é a própria pessoa, tá? Quando esse refugiado pede lá, faz a solicitação de refugiado que eu falei no começo e essa solicitação é aprovada, ela vai ter ele vai ter um suporte dessa agência, né, a Senur, ou do próprio Estado, e muitas vezes do Estado de origem também. Por que eu fiz esse vídeo? Na verdade, eu fiz esse vídeo para simplificar esses termos e também para facilitar as compreensões sobre as questões dos refugiados. E, em especial, diferenciar e distanciar muito da situação dos migrantes, Porque o imigrante em si, ele vai com muita tranquilidade. Não, muita tranquilidade é demais, mas ele vai porque ele tem vontade de ir. Muitas vezes, o refugiado, ele é tratado como uma pessoa que está tomando o espaço de outros. E ele passa por determinados sofrimentos que a gente não consegue imaginar que sofrimentos são esses e que não caberia, eu não conseguiria trazer num vídeo é, com propriedade suficiente para vocês entenderem de fato. Então, o que, que eu vou fazer? Além desse vídeo, né que eu tô colocando mais para abrir essa discussão sobre esses conceitos, entender esses conceitos, para entender melhor a discussão, eu vou tentar trazer para vocês informações. Tanto esses informativos das agências da ONU, mas também dos próprios refugiados ou documentários que eu encontro que falam sobre os refugiados. Se você conhece alguns desses documentos ou tem algum documentário ou filme que você possa sugerir, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa questão, já sabe o que você tem que fazer, você vai mandar ou nos comentários, ou manda lá no Instagram do Isso Não Cai Na Prova, no Facebook do Isso Não Cai Na Prova, ou faz como alguns de vocês já estão fazendo, me encontra na rua, no WhatsApp diz, ei Lívia, eu tenho uma sugestão para dar. Eu tô amando o fato de vocês estarem aí parando na rua e dizendo, Lívia, Lívia, estou assistindo, eu gosto, não gosto, por que, que tu faz o um vídeo assim? Então, continuem fazendo isso. Ou aqui nesse mundo maravilhoso chamado internet, ou pessoalmente, caso você não tenha tanta intimidade assim com a internet, mas tá aí assistindo o nosso vídeo. Beijo, pessoas, boa semana pra vocês e até quarta-feira que vem. Tchau. Isso não cai na prova. Oh! Yeah.